Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, trazendo aqui o tutorial da música Todavia, me alegrarei, tá? Esse tutorial diferente, né? Como eu já tenho feito em alguns outros vídeos, né? É, em que eu estou tocando a música na tonalidade de Dó maior, ok? Então, muita gente acha que não é possível, né? Vamos tentar tocar tudo em Dó maior aí e ver o que, que dá. Assim, você que é iniciante, tá? Consegue aumentar o seu repertório. E você aí, que já toca aí, às vezes necessita de usar transpose, né? Também consegue aí usar essa música no seu repertório, tá bom? Então não esquecem de curtir o vídeo. Vamos lá então. Bom, introdução tá, vai ter os seguintes acordes: Fá maior, beleza? Dó com Mi, Fá maior, Sol, Lá menor. Depois vai vir Fá, Ré menor e Dó, beleza? Você vai poder baixar a cifra dessa música aí na descrição do vídeo, tá? Pra não ter que ficar fazendo anotações e tudo mais, eu já deixei tudo pronto, beleza? Então, ó, repassando, tá, ó, Fá maior, Dó com Mi, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Sol com Si, Dó, beleza? Depois vem Fá maior, tá? Ré menor, e depois Dó, beleza? A introdução é essa aqui. A diferença que a gente aqui faz aqui... É, eu agora, no caso, que toquei aqui com notas oitavadas, até falava isso agora num grupo de alunos aqui, né? É, me perguntaram, aqui um aluno me perguntou, acho que foi o Hugo, é, como que era o pensamento das notas oitavadas. Hugo, já respondendo sua pergunta, a ideia é essa aqui, ó. Você pegar a escala e você vai treinar com notas oitavadas. Okay? Feito isso, algumas frases que você faria, que, que nem no caso dessa música aqui, né? Acho que vai ser. Tá vendo? Ia ser aqui: Dó, Si, Lá, né? Pra cair no, no Fá. Ao invés de fazer uma nota, você faz duas. Faz ela oitavada, ó. Ok? Aí dá essa introdução, né? Então assim, eu vou passar a introdução aqui, tá? Você que quer fazer a introdução um pouco mais trabalhada, você pode fazer então oitavado aqui, tá bom? Vamos lá? É, então o primeiro acorde da introdução é Fá, então você vai fazer, ó. Quando chegar no Lá aqui, ó, Dó, Si, quando chegar no Lá você faz o Fá na mão esquerda. Beleza? Aí depois você vai fazer aqui, ó. Depois você vai vir aqui, ó. Depois aqui, depois aqui, depois aqui, bem devagarzinho, tá? Depois vai fazer isso, ó. Ok. Vai cair no ré menor, pode ser aqui. Vai repetir a frase Cai em dó. A coisa aí, diminui a velocidade do vídeo, tá? E vê bem devagar. No oitavado, eu vou fazer uma vez aqui também, para não ficar aqui só nas minhas palavras, ó. Ok. Bem devagarzinho, ó. depois final é a mesma coisa, né? Beleza? Pois é menor. Beleza? Introdução até aqui, tá? Se você tá gostando do tutorial, não esquece tá, de se inscrever no canal para me ajudar, para dar uma fortalecida aí, para ajudar o canal a crescer, né? Veja aí que muitos de vocês assistem, não não curte, não se inscreve, não comenta, tá? Falando em comentar, fala aí de onde você tá assistindo esse vídeo aí, tá bom? Esses dias tinha alguém da França assistindo, cara, muito legal isso, entendeu? Tem gente do Canadá, tem gente de um monte de lugar, eu acho legal pra eu poder te conhecer, tá? Eu estou aqui, né, no bairro Vila Buenos Aires, aqui na Perda Penha, aqui em São Paulo, né? Quem conhecer a Vila Buenos Aires aí, manda um, um salve aí pra mim, tá? Onde eu me escondo, né? <risos> tá bom? Vamos lá. Então, o que, é que vai rolar agora? Ó, dó maior, eu tenho um Deus. Seguro o Dó, que não vai deixar. Fá maior. Saluta me matar. E agora eu paro de cantar porque o YouTube não me bloquear, né? O desespero. Então, me tomar. Então, Dó, Fá e Ré menor. Repete essa sequência, Dó. Por mais pressão que esteja. A situação O controle Ainda está Na palma de suas mãos Até aqui, beleza? Agora a gente vai pro Fá O choro dura uma noite Mas a alegria Ré menor Ela vem Pela manhã Dó Eu creio Eu creio Não tentar cantar agora Fá o choro dura uma noite, mas a alegria é menor Ela vem pela manhã, dó, eu creio, eu creio E por último, sol Tá? Até aqui, beleza? Viu? Ficou fácil demais essa música em dó, gente Olha, nunca vi um tutorial tão rápido assim Aí agora vai vir a mesma coisa da introdução, só que cantado Ainda que a figueira não floresça, tá vendo? Não haja fruto na vide, mesma coisa da introdução, que o produto da oliveira minta, já já eu falo os acordes. Todavia me alegrarei, aí é menor, todavia me alegrarei, beleza? Então vamos lá. Ainda Fá, que a figueira, Dó com Mi, não, Fá, floresça, que não haja fruto. Sol, na vide, Lá menor. E o produto da oliveira, Sol com Si, Minta, Dó. Todavia me alegrarei, Fá. Todavia me alegrarei, Ré menor. Todavia me alegrarei, Dó. Ok? Até aqui. William, dá para fazer algum dedilhado? Dá, dá. E aí, ó, a gente pode trabalhar com a ideia do próprio oitavado, tá? Então o que, que você vai fazer aqui? Vamos Só que não em tudo, né? Por exemplo, nessa parte aqui do ainda que a figueira não floresce Você pode fazer aqui, ó. Ainda que a figueira. Eu fiz aqui ó, eu peguei o Fá tá, e a terça de Fá é lá ó, tá, e aí o oitavei ó, beleza. Se eu pegar o Dó com o Mi aqui ó, a nota do meio é Sol, então pega o oitavado, tá vendo? Você sempre vai pegar a nota do meio do acorde e fazer o oitavado. isso é uma sugestão tá até para as partes lentas só que aí você vai só segurar né tipo eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar o desespero me tomar tá vendo soa bem característico do estilo tá a outra ideia você pode trabalhar mais no na pulsação mais simples né Ó. Tá vendo? Tá. Você pode vir aqui E aí, eu acho que eu passei Algum vídeo aqui, um dedilhado Também na ideia do worship Que era aqui, né? Aí, qual que é isso aqui? Você vai pegar a segunda e a terceira nota, né? Pode ser, né? A terça e a quinta, porque com os acordes invertidos não vai ser terça e quinta, né? Vamos pensar assim, segunda e terceira nota, ó. daquela mesmice tá vendo? E aí também dá para depois colocar. Aí eu tenho que tirar o pé, lógico, mas aí para você fazer uns preenchimentos, né? Aí esses preenchimentos, né, só quem é aluno do curso lá que vai ter materiais explicando isso, tá? E se você quiser também ser aluno, né? Link aí na descrição, tá? Para você estar se tornando aluno e ter o seu suporte comigo, beleza? são ideias trabalhando com links, né? Ah, isso aqui já é uma parada que eu vou trabalhar lá dentro do curso, tá bom? Bom, lembrem então que essa cifra está na descrição, tá? Guardem isso, entra lá, baixa, vai ter os acordes que eu toquei aqui, tá? Lembrem também que os meus links do curso e tudo mais estão na descrição e o principal, não deixe de se inscrever no canal, tá? Por quê? Porque assim você me ajuda também a divulgar mais essas aulas e tudo mais, tá? Eu tenho aí um propósito que eu falei na live de ontem, né? De gravar um monte de música assim, facilitada em dó maior, para ajudar quem é iniciante, quem tá precisando, tá bom? Então assim, se você também quer ajudar esse pessoal, se você é iniciante, está sendo ajudado e também quer ajudar, então não esquece de se inscrever, de compartilhar esse vídeo e de curtir ele, tá bom? Fica aguardando seu comentário aí abaixo nos vídeos, hein? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!